E aí gente, eu todos muito bem-vindos, é o donari Cara, é o seguinte, mano, o vídeo de Free Fire de hoje É a melhor partida que eu já joguei de Free Fire na minha vida É sério, mano, O que entrou no vídeo Foi a partida que eu bati meu recorde de kills Tá muito... Tenso, mano, é sério, já vai estourando o like Se você gosta de Free Fire aqui no canal, mano Se inscreva também se você não for inscrito Que eu sei que muita gente nova tá entrando no canal aí Um público de Free Fire que eu não tinha antes Mano, já se inscreve aí, deixa o like E vocês vão curtir demais Demais essa gameplay, mano Se bora assim, galera, já estamos aqui dentro do Free Fire, né, mano? Aqui dentro do avião Vamos ver por onde que esse avião vai passar, mano Eu espero que passe perto de Mimazaki Porque Mimazaki é a minha cidade favorita do jogo, mano Vamos que vamos, avião, cadê você? Pelo amor de Deus, filho, ah! Ah, sabia, sabia que você ia colaborar e ia passar perto de Mazaq. Beleza, bora cair lá, galera, porque eu realmente gosto bastante dessa cidade, como vocês já sabem, mano. Espero que a gente consiga fazer alguns kills da hora aqui no vídeo, né? Eu tô treinando, como eu já falei pra vocês, eu tô batendo bastante na tecla de que eu tô treinando, porque sempre tem os loucos que começam. Ah, seu nome! Ah, não sei o que! Tô treinando, galera. Eu acho que pra quem tá começando, eu já tô evoluindo pra caramba, mano. Sério, eu tô jogando... Toda hora esse jogo, todo dia Tô fazendo umas kills, mano Muito top, esses dias eu inventei de jogar de sniper E é sério, me apaixonei Me apaixonei demais, porque é sério Se você aceitar de sniper, mano, é morte na certa Tá ligado? É morte na certa Mas vamos que vamos, vamos cair É, eu não vou cair onde que eu queria cair Mas tudo bem, vamos cair nessa primeira casa aqui, ó essa primeira casita, beleza, beleza, beleza e, mano, esses dias mate... eu já matei de granada eu, eu, quando, quando, quando eu faço umas coisas assim, bizarra, que nem eu me acredito Eu fico sério demais, vocês não tem noção Beleza, aqui, ó, uma arminha já Tranquilo, pistolinha, panela Mochilinha 2, mira 2x, muito bom Uh, mano, Vou começar com mochilinha 3? Aí sim, agora eu botei fé Agora eu botei fé Calma, calma lá, calma lá, calma lá. Eita, eu vim eu vi humilhando por ali, mas... Hum. Tanto faz agora. Não atire em mim, porque eu estou luteando, por favor. Peguei isso aqui, beleza. Nem sei pra que serve por ali, mas peguei. Mais um negócio aqui, ó. Mais balinha, mais... Eita, quero mais seguir. Scarzinha. Beleza, vou pegar Scar. É, por enquanto tá de boa. Deixa eu trocar aqui o meu Scar. <coughs> o ideal seria uma dozezinha, né, mano? Dozezinha pra comer de partida é muito bom. que se os caras roxar você só mete bala na cabeça do cara e o cara já entra no chão na hora... 12 é forte demais, né? Mochilinha nível 3, mano. Foi a salvação do rolê É sério, que felicidade, mano. A casinha aqui, ó. Eu prefiro a AK, tá? Eu prefiro a AK do que do que a, a Scar. Enfim, é, é, eu acho que é mais gosto pessoal mesmo. Eita, eita. Ó, o oh, cara ali, ó. Eita. tirar da onde? Cadê esse feliz Cadê esse infeliz, mano Ó, tá lá, ó. O oh, infeliz, pelo amor de Deus, né? Matei, né? O cara... É safado? Safado, safado, tá o extremo, mano. Deixa eu botar um kitzinho aqui, ó. Só pra recuperar, né? Aproveitar e colocar kit, porque a gente não tem colete. Não tem nada ainda. Então é meio perigoso andar sem... Eita, olha lá o cara lá. Calma. Munição de AR. Bora pegar aqui. Eita, calma aí. Matei. Que bom começo. Eita, cadê o cara? Olha lá, ó. Ah, mano, vou perder o cara de vista aqui. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá subindo lá em cima. Matei também. Eu sei que ainda não manjo muito da HS e tal. Mas o mais complicado pra mim é porque quando eu não uso... Eita, mano. Tem cara tritando aqui pra frente, ó. Olha, olha, olha. E ali o cara ali, ó. O cara tá de 12 ali, tem que tomar cuidado. Olha lá, ó. Eita, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô me atirando aqui. Vamos, Bigadão. Vamos. Calma, <risos> calma. Tô um nervoso cagado. aqui. Caraca. Vamos, bigodão. A vitória está perto. Mano, calma aí. Fica quietinho que agora tá vindo o cara puxando aqui. Mim. Eita. Mas tá na frente? Eita, o tá... tem um cara aqui, ó. Rapaziada. Tem um cara por aqui, mano. Ali, ó. ali, ali. Acá, acá, acá. Ah, ah Brigadão. É cinco já, rapaz. Cinco, comecinho de partida. Top, bigodão calma aí. O Bigodão tá dando uma bala aqui. Ali, ali, ali. ali. Encontrei o próximo. que. O que, que é isso, ah, Bigodão? Que molequinho! Bigodão, o cara é. vai de shot. Ainda joga mais de Bruno Playhard, mano. O que, que no, é isso? o Bruno um Playhard já tá mandando ele, ele arbala, né? Bruno Bruno ó, Bigodão. Tô, tô, lá, tô treinando, mano. Tô treinando. Mas mas tô sei já, hein, rapaz, tá maluco, Comecinho de partida foi bonito. Opa, opa. Aí na tua frente, Bigodão. Calma aí. calma aí. Obrigado por trocar aqui, senão vai dar ruim. Que que é Mas isso? você sente kills logo no comecinho, bicho. Ninguém segura o garoto. O que, que é isso, hein? Ah, é isso olha, olha, lá, olha, lá, lá, lá. o cara lá. Eita, me tirando. Tá brabo. Tá me tirando, tá nessa já. Atira na esquerda. Que kill, Flix. Pode botar head head aqui, Ô, tá o vidinho aqui, ó. Menino headshot. Não, <risos> não tá o cara atirou. O cara atirou sim, mano. Não, os caras tão botando do nada. Os caras me ruxaram. Calma. Ai, não era pra botar. Por que não? Ah, porque já tava no máximo. Entendi. Vamos, bigodão. Vamos, que a vitória está perto, bigodão. Deixa eu te pegar um colete Mano, sem colete, sem nada, eu na galera e matei todo mundo, mano. Que que ah, é? moleque. Beleza, beleza. Mano, matamos todo mundo. Que começo de jogo foi esse, cara? Tô muito faceiro, sério, tô muito faceiro. Eita, tem nego por aqui. Eita, cadê, cadê o cara? Hello. Tá Matei. Desculpa, galera. Eu fiquei bem coisa porque chega um cara de carrinho aqui em cima. Ó. Eu tive que dar um contorno aqui que senão ia dar ruim. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, merece querer. Matei, bicho! Mano do céu! O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, mano? Matei já, mano. Eu não tô entendendo. Eu tô sem colete, tô sem nada, mano. Eu não tô entendendo, mano. Eu não tô entendendo. Mano do céu, cara, que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que partida, que começo de jogo foi esse? Muita kill. 4x, boa, vem, vem, só vem que é o x Bora pegar isso aqui que a gente precisa muito. Mano, 10 kills já. Mano, 10 kills já, mano? Só headshot, Pô, mano. louco, cara, Ai. tá nervoso. Eu, então. eu tô até tremendo aqui, ó, calma aí, calma aí. Você respira fundo, João. Só vai não, dar Deixa eu aqui pegar o lootzinho da galera que eu matei, que senão vai dar ruim. É o iPad, né, mano? O iPad tá treinado. É, mano, mano do céu. Fica parado, eu nem sei para que... Oi? Fica parado, cara. Como é que é essa? Comprou? Eu tô, tô, acho que eu tô, eu tô investindo no jogo, Flix. Amado, mano. Assim que a gente vai... Aí ganhando as partidinhas, a gente vai ficando faceiro, tá ligado? Aí quando a gente vai ficando faceiro, a gente vai comprando os negocinho. Beleza. Só respira, bigodão. Respira e vai. Será que não vai ter mais ninguém por aqui? Eu acho que traz costa, galera. Não vai vir mais ninguém. Pelo menos eu acho. Eu espero. Aqui nós já foi, eu sei. Mas é que... Beleza. Tranquilo, aqui não tem nada Aqui eu já peguei, não tô ligado já Beleza, é por enquanto tá tudo certo Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar fora aqui Agora eu vou arrumar o meu loot certinho Vou jogar fora essa aqui, as balinhas de SMG Tudo fora, beleza Beleza, calma aí, tranquilo É isso aí mesmo, eu acho que eu não preciso daquilo ali Bala de R que é importante pra mim por enquanto se eu, se eu achasse uma sniper Ou um, sei lá, uma 12 Uma 12 eu acho que tinha por ali, mas é o que não peguei mesmo Mas eu queria mesmo uma sniper mano Pra dar tiro na cabeça da galera Tá, por enquanto que eu não pego Sniper, eu vou pegar essa duas aqui mesmo Que é pra só complementar aqui o, o sucesso O sucesso da jogada Beleza, mano, vamos pra safe que vai fechar daqui a pouquinho 30 segundos aí Tem que respirar É sério, mano é, 11 foi o meu recorde Só que eu acho que eu nunca nunca comecei uma partida Tão freneticamente assim Nunca, nunca Eu tô sem, sem palavras Pra descrever o que, que aconteceu Mano, agora que eu vi Tem mais três pessoas vivas Mano, só mais três pessoas vivas Meu Jesus, é muita pouca gente, galera É muita pouca gente, é sério É muita pouca gente, meu Jesus eu, Deixa eu ver se eu tô com que mira que eu tô mira, beleza. Vamos ver, galera, se movimentem por, por favor, se movimentem Que Eu preciso saber onde vocês estão Sabendo onde vocês estão, eu meto bala na cabeça Entendeu? Bala na cabeça Será que tem gente por aqui? Veremos Às vezes tem uns caras agachadinhos, tá ligado? Então a gente tem que dar uma olhada. Vamos verificar bem. Ali, ó, achei um cara. O cara me achou, mano. Eu não sei o que eu faço direito. Calma aí, calma aí. Ainda não. Mas o cara me achou, não sei o que eu faço direito. Mata ele! Oh. Cadê? Tá ali atrás, ó. Tá ali atrás. Não, fica parado. Olha o gás indo. Olha o gás, corre, corre! Liga pra correr! Calma, calma. não ter cogumelo, não pode tomar dano à toa. Tem mais duas pessoas vivas, elas estão lá pra trás, eu acho. Caramba, por que? Oi? É porque eu tô com a cabeça muito baixa. Ah, ah que sim. merda. Calma. Vou vir pra cá, ó. Ali, ó, ali, ó. Olha, é, bigodão, mata ele. Coloca, bigodão. Calma, amigotão. calma, palma, power. O cara tá onde? Tá atrás daquela árvore ali? Onde que o cara foi? Tem quantos vivos? Tem dois vivos? Dois vivos, Power. Olá, ó lá, É, evita tirar pra não fazer barulho, né? Só tira pra eu matar. Agora. Eita! Ih, caramba, que cagaça é esse, mano? Mano, o cara tirou muita vida minha. Agacha. Isso é pro lado. Agacha de novo. Calma, calma. O cara joga bem. O cara joga bem, me deu um tiro. de, Sei lá, ele tá de sniper, eu acho, né? Não, não foi sniper, mas não. Ele tá da cara aí. Ele sabe lutar. Então, sabe onde tá e lutar. Melhor correr, entendeu? Melhor correr. Segura de novo. Segura de novo. Manta foda. Você tá me mirando ali pra dar um tiro de mim para esquerda ahhh bigodão se mais, se mais, tá um, bom, mais um, mais um, mais um, mais um agora sai daí, não agacha mais, tu já, já fez barulho tá não, não pode ficar parado pô que que é isso hein bigodão ninguém segura esse garoto olha essa cara deve estar lá embaixo velho tu acha que está lá embaixo? certeza tem um galpão ali não te viu, não te viu. viu? Me viu, me viu. Olá. subiu um, subiu um. Vai pra lá, pra direita. Eita. O quê? Olha ele Não, oh. não, de nossa, mano, primeira é vez que, que eu jogo. Garoto ah, tá dando uma espada nervosa. 12! Recorde de kills! Uuhuu! -huh. O garoto tá nervoso! Tô nervoso! Eu tô até tremendo aqui! Tô até tremendo aqui, mano! É sério, já deixou o teu like aí, mano Já deixou o teu like aí Eu espero que vocês já tenham deixado o teu like, porque eu tô muito, muito nervoso O Flex entrando aqui no quarto, mano, deixando mais nervoso ainda Mas ganhamos, mano, 12, kills, recorde de kills Primeira vez, primeira vez do dia que eu tô jogando Free Fire hoje Que jogo foi esse, cara? Que jogo foi esse? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, mano Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, mano Deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal que tá tendo Free Fire todos os dias aqui É nóis, um beijo no coração e valeu!